Bom dia pessoal, vocês querem saber como emagrecer de forma fácil, simples e eficiente? Abaixo deste vídeo tem um blog e neste blog ensina passo a passo a como emagrecer de forma fácil, simples e eficiente.